O do dos Faleiros, como que é seu nome todo? Alair Erson Faleiros. Irmão seu, como que chama? Gilda Lacir Faleiros, Norival Faleiros, Ronan Faleiros. E as mulheres? A mulher Vera Rita Faleiros, Elisabete Faleiros e Maria Alice Faleiros. O seu pai? Joaquim do Nascimento Faleiros. Minha mãe, Dolarice Nascimento Faleiros. Irmãos do seu pai? Irmãos do meu pai. Aí ah, aí já. Aí não, é os seus tios, é. Aí eu, eu, eu tio. Tinha o Tia Aliso, lá em Capitinga. Tinha o Joaquim Alves Faleza. E as irmãs, as suas irmãs. tia minha tia, Olímpia Faleza. É... Tinha Maria Custódia Faleza, Juca Alves Falezas. E eles, eles moravam onde? Em Capitão? Paticino Paulista. Paulista. Paulista. O seu avô você chegou a conhecer? Eu não, não conheci, José Alves Faleza, José Alves Faleza. É, agora José, o, o, o o chefe, que é pai do Arnaldo da Farmácia Normal, que é o pai da minha mãe eu conheci. Como que é chamava? Chefe. Chefe. Chef, Antônio, Antônio Alves Faleira. que é apelido de chefe. Por que que é chefe? É porque ele disse que tu, trabalhou na estação uma vez como chefe. Da estação puseram o de chefe. Trabalhou na A Morgiana. Na Morgiana. Da Morgiana. E puseram o de chefe lá. Chef, Você chef, nasceu em Patrocínio? Patrocínio Paulista. Não, eu nasci em Biracínio. E meu pai tinha fazenda lá em Biraci, fazenda Campeiros. Depois ele vendeu fazenda ali e comprou um pouquinho em Paticina. Você então é de... So... como que chamava... De, o Aterradinho lá, como é que chamava? Eu chamava Ibiraci, né? Ibiraci. E ali tinha perto o Aterradinho ali, que era perto. O Aterradinho. Perto, perto da fazenda Campeiros. Campeiros. Aterradinho. Você ficou em Ibiraci até que idade? Aí ah, eu fiquei até... quando eu entrei na idade de escola, aí eu vim para Potecino. Fui morar com a tia minha em Porto Sim Paulista. Você conhece, conhece a dona Isaura? A professora Isaura? Conheci, conheço. Você conhece, a é Magrinha. É, Magrinha. É. Professora Isaura, conheço. A professora Neuza Figueiredo. Neuza Figueiredo, conheço. É de Porto Sim Paulista. Todo o, é um, um time bom ali. É, de Pociim Paulista. E os Fui primário em Particínio Paulista. Quem foi sócio-professor lá do primário? A professora primário? foi a dona Raquel. Raquel. Raquel Figueiredo. A Risoleta não foi minha professora, não. Eu fui a Raquel. Depois eu vim aqui fazer primário aqui em Particino, aqui em Franca. Aí eu já fui aluno da dona, da dona Laura de Melo Franco. Laura de Melo Franco? É. Aí meu pai mudou para Franca, eu fui fazer. Fazer terminar lá no ETC, com a Laura de Melo Franco. O IETC, então você foi aluno de muita gente boa ali. Sim, muita gente boa. Né? O professor seu ali foram professores bons. Ah, foi tudo de gente boa. Você... Ah, O seu carro está aberto. Ah, meu quarto está Tá tudo, tá, tá certo. Aqui atrás. Ó. Oh, ah, tá. ah. Você está com quantos anos hoje? 87. Não. 87. Sou de 1935? 87 anos. Você conheceu o Pedroca, então? Conheci o Pedroca, fui aluno dele. Fui aluno, eu fui, fiz ginásio lá em Patrocínio, Ele era meu professor de educação física lá. Lá em Patocírio? Foi São paulista. Pedroca. Pedroca. Depois você veio estudar aqui? Depois eu vim estudar no Champanha e eu terminei ginásio aqui no Champanha. Champanhar. O, o Champanha tinha muito, era padre, né? O padre, o jesuí, ah, era marista. os marista. os maristas. Os maristas? Os Estudei com os maristas. Aí. O, o. Marcelino Champagnat. Marcelino Champagnat. É. Uma história bonita Muito ali. Bonita. Espera um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Se você estudou no Champagnat, você lembra daquela ponte de madeira ali do. que ia pra. pra na, na avenida Champagnat? Lembro, Lembro daquela é ponte né? Do curral ali do sul? Do curral ali do, do outro lado ali, Eu ó. Sul. Dos freitas. Ali, dos, dos freitas Antônio Freitas. É, Freitas ali. Lembra? Os que ali pra cima, é. tudo. É, ali, ali, ali, é, ali é tudo pasto ali, ó. Eu moro ali perto, Você ali atrás da ver? cozinha, da fazenda. Eu moro ali Dr. Também, Doutor eu, moro, eu moro no, no Antônio Covas. Moro na rua Antônio Covas. Eu morei 60 anos aqui na Vila Florza. 60 anos aqui perto do projeto ali. Ó. Do lado do projeto. Imobiliário do projeto. Sim. Agora eu vendi minha casa, comprei um apartamentinho lá no Antônio Covas. Antônio Covas. Eu moro ali na Rua do Macro, ali, ó. Você pega a Rua do Macro, é um prédio verde que tem lá na frente, eu moro no terra embaixo. Eu vou lá que eu preciso conversar mais com assim, você, você tem muita história boa dessa Franca. <risos> ah, tem. Trabalhei de contador, 30 anos aqui, ui. Aonde que era o, o, o escritório? Eu trabalhei muito, muita para trabalhei em firma, Trabalhei no Irmão Leal, trabalhei no Mas... Melo, trabalhei no, lá na, na, na Joia Magazina dos irmãos Silva, lá. trabalhei 10 anos de contador para ele. E você fez contabilidade aonde? Fiz contabilidade aqui no, no Ateneu. Ateneu. Ateneu. Eu viajava naquela época, eu morava em Porto Paulista e viajava todo dia para cá. Fiz aqui no Ateneu, contabilidade formei aqui no Ateneu. Ah, o Ateneu foi a origem da Unifran. O Évito Merlino, foi meu professor. Évito Merlino. É, Merlino, professor de contabilidade. Você foi aluno do reverendo Nicanor Xavier? Nicanor Xavier, fui também. De Nicanor Xavier eu É fui, de inglês? Eu fui... No IETC. Mas no IETC. Do Nicanor. Nicanor Xavier. Você foi colega dos filhos dele, do Aloysio, do, não do... Lembro, não lembro. Enéas? Não lembro. Você foi não... colega dos filhos do, do Granzote, que são o, o médicos depois? IETC, eu não lembro mais. Eu não eles lembro. estudaram. O IETC naquela época era famoso, eu né? Famoso. Saía dali e entrava na universidade é. direto, né? Aí eu estudei no ETC. É. Depois eu saí do ETC porque eles fundaram o ginásio lá em Pancino. Meu pai tinha comprado a fazenda lá, aí meu pai me tirou do, do ETC, aí não, eu tava no Champanhar nessa época, é. estudei no ETC e depois eu fui pro Champanhar. Aí meu pai me tirou do Champanhar, eu fui para Patrocínio terminar o ginásio lá, porque precisava de aluno lá, que não tava tendo aluno para manter o ginásio. Aí eu fui terminar o ginásio lá em Patrocínio. Tipo, bom, o, o pessoal já buscava, tinha um grupo pequeno, buscava mais outros alunos para fazer o... fazer foi, o... o engrossar a classe, né? Fundaram o ginásio em e não tinha número. Não tinha aluno. Número. Não tinha número. Aí meu ah. pai me tirou de champanhar, fui terminar a ginásio lá em Patrocínio. Lá em Patrocínio. Aí depois eu vim fazer contabilidade, que eu viajava todo dia numa perua, fazer contabilidade aqui no Ateneu. Aquele assessor do Roberto Engler, que é lá de Paticínio, é, o China. China. Você lembra dele? Lembro. eu tinha uma história bonita é, também. Eu tenho um livro lá de Patrocínio Paulista do Centenário. Eu tenho, eu tenho um livro dos faleiros lá de Patrocínio. Dos faleiros? Dos faleiros. Família Faleiros. O eu... Juquinha faleiros é que fez esse livro. O Juquinha Faleiros. É, tá. Você conhece muito dos Couto Rosa, né? Couto Rosa eu conheço. Tudo. Que, que o Cássio, é... tem o Célio Rosa. E esse estudo. O Célio Rosa faleceu um pouco tempo, pai do Cabim. É, pai do Cabim. Agora tem o, tem o Cássio. O Cássio, eu acho que está lá na fazenda. É, é mora cara? lá. Mora eu tá fui lá, lá na fazenda né, tirar é, é a história. Mora, e é, é, e tem um o livro lá dos Faleiros. Moro, sabe por quê? Eu sou diretor do Sindicato do Produtor Rural de Paticinho Paulista. Sou diretor lá, sou secretário lá. Desde que fundou o sindicato, sou da diretoria lá, na época do Irineu Monteiro. Então você conhece a FUDA, que as fazendas é. ali. Então eu sou secretário lá até hoje. É. Então o Cássio é sócio no nosso lá de sindicato. Eu conheço, ele tem um filho que, é, que administra lá agora, é. que estava tá fazendo Cássio. pousada lá. É. E eu sou secretário de sindicato, por lá todo dia no sindicato, tem que ir lá. Faz parte da diretoria. O Rineu morreu, eu continuo. Hoje o diretor, presidente do sindicato nosso lá do Produtor Rural, é o Antônio Meirelles, Antônio Meirelles foi é o diretor lá hoje, presidente. O que que ele é do Fábio Meirelles? Ele é sobrinho do Fábio Meirelles. Sobrinho do Fábio? Sobrinho do Fábio Meirelles. O seu nome completo e você falou, é... Alaír Erson Faleiro. Alaír... Erso Faleiro. Erso Faleiro. Tem Erso, Erso da sua família a mais, né? Você não é o único Erso Faleiro, não. Não, eu não sei se tem mais não, eu acho que Tio. não ele, sou eu. Sou eu. O Erso acho que sou eu mesmo. Ah, tem certeza não, que é eu... o... Não sei onde é que meu pai arrumou esse nome, não sei. Erso. Erso. Erso Faleiro. Erso Inclusive Faleiro. aqui tem uma loja, Casa Elsa, que foi minha que é a loja. Ali no prédio do... Casa Elsa. Casa Elsa, aquela loja lá foi minha. Por isso tem meu nome lá, Casa Elsa. O que que você vendia lá? Sapato. Sapato. Sapato. Sapato. Eu era sócio do Elci. Era eu e eu sim, o dono ah, da loja. Você viveu ali na praça, no comércio, na época do diamante, né? Era, é, na época do diamante, do diamantar lá. Aí as laptações de Franca... Não, aquela loja ali minha era na Casa Erso, na Rua do Comércio. Depois eu vendia, eu acho que naquele prédio lá, pra baixo do café ali, aquele prédio dos andares Ali perto da Casa Bar Barbosa, o né? O Edifício Esmeralda. Esmeralda. É. É. O Elcio lá. foi muito bom conversar. Eu registrei aqui, Ronaldo Sattler. E hoje é dia 20 de abril 20. de 2023. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, sexta-feira. Eu estou aqui da praça aqui do. Como é que chama isso aqui? É. é Pacheco. É, pa, pa, pa, é, Pacheco. Pacheco, vai ter o primeiro nome, não sei. É, vai. Emílio Pacheco? Não, não, não é. Não é. Emílio Bruxelas. Bruxelas. É. Ó, oh, um abraço. Eu Obrigado. Eu posso publicar lá isso aqui Obrigado. no meu canal? Memórias e vidas. Pode, assim. pode publicar. Você é. vai encontrar muitas, muitas reportagens nossas lá, lá de Paticínio, Paticínio Paulista. Paticínio. É. Então, hoje eu tenho que ir lá em Paticínio, se ficar depois do almoço. vou lá. Ali era um caído, né? o Sapucaí, né? Amor, o sapo caí. sapo Sim. Eu casei lá em Paticínio, dei para frente. Como que chama sua esposa? Chama Hermina Nascimento Faleiros. E, e a seus filhos? Meus filhos, tem um, meu filho é professor de violão, que mora, escola mais, de bem. violão, mora. E tem uma filha é professora, já aposentou, está aposentada. O nome dela? É, Cristina. Você está nas... com quantos netos? estou com duas netas só. Tem uma só neta tá... minha, já é advogada lá em São Paulo, formou em São Paulo. Tá lá, já não vai voltar para cá mais não. Formou lá em São Paulo e tá lá. E a outra está fazendo filosofia em Uberaba. O nome dela? Um é, é, é, é Marcela e a outra é Milena. Milena. Adriana. Você é amigo do Urandir? Urandir, Urandir é, meu, meu parente. Urandir é meu primo. É primo? Meu primo. Perdeu o filho pouco tempo, Perdeu. agora coitado. Perdeu. É um amigão meu. É ontem. Gente não, não falar. Oh. Um abraço para você. Tem história para contar. E tem mesmo. Eu dinheiro para contar. Aqui Falou história. então. Até obrigado, mais. obrigado. Pode publicar. Ah, pode publicar. Eu estou aqui na praça, a gente quer conversar e a gente querer. Porque aí vem a conversa que eu digo do Baixado de Assis. Uma palavra, puxa outra palavra e vai embora. E nós vamos conversando e registrando história para memórias e vidas. Ronaldo Sá. Estou aqui hoje. Eu vou sair aqui no final porque as pergunta assim, eu nunca, não sei que, com quem eu estou conversando. É comigo é. Sou eu mesmo. Aqui, é, Pacheco. Como é que é o Luiz Pacheco? Como é que a gente vai dele? Esse negócio de 70 anos, a gente vai... A gente vai... Oi, chefe, Vamos? Que que você manda? como é que chama essa praça aqui? Cara, não sei. Eu moro aqui é, a um Carlos lado do Pacheco. Pacheco. Agora me deu, vale o nome. Para o que Carlos Pacheco? Não hum, sei. Que aqui é o um cemitério da saudade. Da saudade, hum. eu moro nessa rua aqui. Como é que eu sou